E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Depois de uma madrugada friazinha, novamente muito sol e temperaturas elevadas durante a tarde até os 26, 27 graus no litoral também na capital, no interior, 30 graus. Sobem as temperaturas à tarde, o clima fica muito seco, tomando muita água, hidratando o corpo e evitando aí ao ar livre exercícios físicos, principalmente durante a tarde, quando fica muito seco. As temperaturas em elevação hoje amanhã e depois com muito sol. Já a frente fria está lá, ó, chegando no Rio Grande do Sul, determinando chuva e entre domingo e segunda-feira, mudando as condições do tempo novamente no estado de São Paulo. Até sábado, calor, temperatura vai subindo dia a dia, esquenta para valer, até o sábado depois, vem a frente fria, vem instabilidade com chuva e queda na temperatura. Um abraço a todos! O